Eu recomendo sempre que o esporte em si, para crianças é, novas, assim 10 anos, até 15 anos, você trate ele muito como brincadeira, para você não estressar a criança, não, não, não puxar demais de uma capacidade, de uma de uma, é, de uma capacidade psicológica. Você tem um estresse, está estressando muito a criança para querer performar, beleza? Você pode queimar muita gente no meio do caminho. Treinar a corrida, pô, vai brincar de pique-pega, vai brincar de pique-esconde, é o melhor treino que você pode dar para criança. Vai praticar esporte, sacou? De uma forma lúdica. Depois você vai levando o negócio mais a sério quando ele vai ficando mais velho. Eu sei que muitas vezes isso não se encaixa pra esporte, como por exemplo a ginástica olímpica, o próprio... Não, não é um esporte, não é uma dança. Mas que se começa muito cedo a praticar essa atividade para se melhorar essa habilidade. Você perde muita gente no meio do caminho. E normalmente esses atletas não chegam muito longe. Eu tenho a visão do esporte que principalmente ele é uma ferramenta para a vida, para formar cidadãos e não necessariamente para formar campeões. Né? Porque campeão só tem um, dois ou três. A né? galera que sobe no pódio ali são poucos. Agora, quanto cidadãos... Pessoas que praticam o esporte pro resto da vida são milhares. E o esporte muda a vida de milhares de pessoas. Então vai botar a criança para praticar esporte, deixa ela brincar, deixa ela curtir. Se ela sentir aquele mosquitinho que, lembra, que, tinha, que tá, picou ela e que ela quer levar o negócio mais a sério, depois ali dos 14, dos 15 anos você vai começando a ter uma cobrança maior. Beleza? Dependendo, é claro, do esporte, das exigências de cada esporte. Ok?